Na aula anterior, eu falei para vocês quantos cartões geralmente é legal você ter. No máximo, aí, cinco, seis cartões, no máximo, cada um criando sua estratégia. Na aula de hoje, o custo-benefício em ter os cartões. Eu mantive os mesmos cartões aqui para a gente poder falar de cada um deles em frente ao custo-benefício tá, de cada cartão. Então vamos lá. É, muitas pessoas, você sabe que eu sei, não vai chegar a ter o topo dos cartões do Brasil. Isso é normal em qualquer tipo de... Trabalho, jamais chegará ao, a ser um superintendente, ou jamais chegará a ser um presidente. No entanto, alguns conseguem, né? Alguns conseguem, a minoria, porque só existe um cargo, praticamente dois, então, no mundo dos cartões de crédito também, não são todos que terão um Dux, que é o número um do país, não são todos que terão um TPC americano, um TPC do Bradesco de metal, ou até mesmo um American Express, ou até mesmo um cartão que aqui está. Mas vamos falar de custo-benefício. né? Qual é o custo-benefício do Dux, por exemplo? Então vamos focar no Dux, eu vou tirar aqui esse cartão daqui, esses cartões daqui, e vou deixar o Dux em exposição para que vocês entendam quando eu falo do Dux referente a ele. Né? O Dux ele tem uma anuidade de R$ 1.500 em 12 parcelas. R$ 1.500 em 12 parcelas. E você pode isentar a anuidade desse cartão por gastos mensais. Se você gastar entre 15 mil a 19.999,99, ,99, você isenta 75% a anuidade do cartão. E se você gastar entre 20 mil ou mais, você isenta a anuidade do cartão. Vamos lá. Para ter um cartão Dux, você tem que ter uma renda mínima de 15 mil reais, e um limite mínimo de 50 mil reais aprovado nos cartões do Brb. Pode ser o cartão Gold, pode ser um Platinum. Pode ser um cartão como esse daqui, por exemplo, um Gold da, da Mastercard do BRB e que você deu o upgrade para o Dux, no caso através do limite 50 mil de limite implantado e 15 mil de renda. Isso quer dizer que eu tenho uma renda maior que 15 mil reais, senão eu não teria o Dux, certo? Pois bem, peguei o Dux com uma renda de 15 mil ou mais e com o um limite mínimo de 50 mil implantado. Foi assim que começou para mim o Dux. E aí. O primeiro ano que foi lançado, continua ainda, é isento da anuidade, com oito cartões adicionais grátis. Então, quando eu falo de custo-benefícios, é você entender para você o quanto você teria de à disposição, né, a disponibilidade de pagar essa anuidade caso você não consiga atingir a meta. Né? Então, eu pelo menos entendo que ter um cartão como esse, a pessoa vai gastar 15 mil reais ou mais. Né? comprando milhas, comprando passagem aéreas, fazendo venda de produtos, que é o que a galera faz hoje, comprar celular e revende aí nas redes sociais, entre outras fontes para ganhar dinheiro com o cartão de crédito. Certo? Então vamos lá. Só para você entender, 10 acessos no Private Pass, no plano Standard Plus, está com uma promoção, nesse momento que eu estou gravando, de 299 dólares com 15%, 254 dólares. Então vamos saber... Quanto está saindo os acessos? 254 dólares dividido por 10 está, dando 20, está custando 25,40 dólares. Né? Então, 25,40 vezes 10 daria, então, 254 dólares. 254 dólares vezes 5, que é o dólar chutando aqui no dia de hoje, daria 1.270. Então, na promoção, 1.270. Se eu não pegasse a promoção, 299 dólares vezes 5, 1.495. Tá? esse seria o um custo de 10 acessos ao Private Pass Plus se eu quisesse pegar o Private Pass Prestige, que é ilimitado, apenas para o titular, tá? apenas para o titular do Private Pass Porque só o titular que tem esse cartão tem acesso ilimitado, você não pode passar duas pessoas, é somente você ele custa então 429 dólares, igual vocês estão vendo aí 429 dólares vezes 5, daria 2.000 R$ reais apenas o titular ilimitado. O do Dux é ilimitado para o titular, os adicionais que são 8, tá? e 3 convidados por visita. Tá certo? Então, se eu for em uma sala VIP, eu posso entrar eu e mais três pessoas por sala VIP, porque é por visita, não é por ano. Tá? O meu adicional pode entrar ele e mais três pessoas com ele o outro adicional, ele, mais três pessoas com ele, porque é um cartão ilimitado, tá certo? Então, só o custo de eu ter um cartão Pride Pass, se eu usufruir dos benefícios que o Pride Pass me dá, eu, então, pagaria a anuidade do cartão, certo? Tudo bem até aí? Pois bem, se eu estiver viajando, por exemplo, na Argentina, e eu parar no Outback do aeroporto, eu tenho direito a usar ali o acesso do cartão Pride Pass, e me alimentar no Outback de graça. Entre outras salas VIPs que só aceito o Pass, tá certo? Então ele é um cartão de prestígio, ok? Nessa versão ele é limitado titular, adicionais e três convidados por visita. Além disso, ele me dá o um Lounge Key grátis. Cada acesso ao Lounge Key custa 32 dólares. Então eu tenho acesso ilimitado titular, os adicionais e três convidados por visita. Ou seja, a dupla Lounge Key e Private Pass bancaria a anuidade do cartão e sobraria eu posso levar seis pessoas comigo, três pelo Lounge Key, três pelo Private Pass, caso a sala VIP aceite as duas versões de cartões, Lounge Key e Private Pass. Além disso, dele ser o cartão supremo da Visa, eu tenho os benefícios como concierge, exclusivo pela Visa, eu tenho aí o seguro proteção de preço que me devolve a diferença do preço, caso eu encontre o um produto mais barato daquele valor que eu paguei. Então eu tenho o valor da diferença de volta, só acionar a Visa. E todos os benefícios do Visa Infinity que ele tem, além da pontuação do cartão. Então o custo-benefício que o cartão traz seria mais ou menos esse para mim. Por isso eu tenho o Dux. Hoje o Dux figura entre o cartão número 1 um do país. E um dos maiores do mundo, a sua gama de benefícios. Então, quando você entende o custo e benefício que o cartão te traz, além da pontuação, 4 pontos por dólar gasto, além disso, os pontos dele nunca expiram. Né? Então, eu posso fazer os pontos do Dux ser 4, virarem 8. Oito, 8 né? oito pontos a cada dólar gasto. Então, ele poderia me dar a cada 1 um dólar, 8 pontos. Né? Isso é muito bom. Então, na conversão, por exemplo, do cartão Ducks, eu teria gastando 20 mil reais. 20 mil dividido por é, 5, né? Eu daria 4. 4 vezes 4, né? Daria 16. 4, 8, 12, 16. 16 vezes 2, 32. Eu teria 32 mil pontos na promoção do dobro, caso eu atingisse aí com o Ducks. Então, uma boa pontuação com o cartão que tem benefícios exclusivos. Então, seria mais ou menos esse o custo-benefício que é o cartão de crédito para mim. Tá bom? E aí você faz com o seu o que que esse cartão aqui ele traz de benefício para você? Qual é o custo benefício que esse cartão gold traz para você? Você faz as mesmas coisas, pega a, a, os benefícios que ele traz, vê a anuidade, vê se você isenta, vê se tem como tirar a anuidade, vê se você ganha benefício com ele, se realmente está ganhando benefício na transformação de pontos, conversão de pontos e tal, você mantém o cartão ou não para você? Tá bom? Gostaram? Vamos para o próximo vídeo.